Você já fez café gelado em casa? Aquele famoso cold brew? Sabia que é uma receita super simples? Você quer aprender? Vem comigo que eu vou te ensinar! Olá meus lindos! Hoje a gente vai fazer um delicioso café gelado ou, para os mais gourmetizados, um cold brew. E o que é isso, Thay? É um método de preparação de café, que em vez de usar água quente, a gente infusiona o café com água fria por um longo período de tempo, para assim obter um resultado que vai ser um pouco menos amargo e com um teor maior de cafeína. E eu mostro tudo para vocês nesse vídeo, mas... Se você já tá gostando, se você ama café, já deixa seu like nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal porque a gente tem muito mais receita deliciosa além dessas vindo por aí. Para fazer esse café, a gente só precisa de dois ingredientes, que são café e água. A gente vai precisar aqui usar um café tipo específico, mais ou menos. Eu tenho aqui um café gourmet que eu comprei vocês podem comprar de qualquer tipo que vocês queiram na sua cidade. Ou se vocês preferirem, vocês podem usar o café tradicional que se compra no supermercado. A diferença vai ser mais no sabor, porque aqui o café vai ter um sabor mais suave, menos amargo e um pouco mais ou menos ácido, a depender do tipo de grão. O que eu fiz? Eu fui na lojinha que vende aqui, eu pedi o grão do café e eu pedi para eles moerem para mim, porque eu não tenho aquelas máquinas de moer café com a moagem mais grossa, pro meu café não ficar tão fino, ele ficar um pouco mais grosso, porque isso facilita na hora de filtragem do café gelado, como eu já vou mostrar para vocês, vai ser um pouco diferente do café tradicional que a gente já tá acostumado. Eu abri aqui o pacote, gente, esse cheiro tá maravilhoso, eu queria que vocês cheirassem ele comigo. Enfim, voltando! A gente precisa que esse café seja moído de uma forma mais grossa. Caso vocês não conheçam nenhum lugar na cidade de vocês que faça isso, vocês podem simplesmente comprar o um grão de café e moer num processador, um liquidificador e tomar cuidado para tentar deixar ele um pouquinho mais granulado do que ele normalmente seria. Não deixar ele tão fininho. E, além disso, a gente vai precisar aqui de uma jarrinha. Eu vou ter. Vou colocar aqui minha balança. Sim, vamos usar a balança. Se vocês ainda não têm balança, eu devo dizer que é um negócio muito barato... E que vale a pena investimento. Eu vou colocar na, na receita escrita a conversão em colheres. para quem não tem balança. E a gente vai aqui pesar o nosso café. Eu tenho aqui 60 gramas de café. É o que a gente precisa para essa quantidade de água que eu vou usar aqui. Vamos lá. E como vocês já sabem, como todas as minhas receitas favoritas que eu gosto de passar pra vocês... Essa é uma receita muito simples de fazer café. O que a gente fazer? A gente normalmente faria o quê? A gente colocaria esse café na cafeteira ou no coador e colocaria água quente sobre ele. Aqui eu tenho uma água em temperatura ambiente. Para 60 gramas de café eu vou usar um litro de água. E vocês podem sempre fazer a proporção para aumentar ou diminuir a quantidade dessa receita a depender da quantidade de café que você queira. Se você quiser, por exemplo, só metade da receita é só diminuir todos os ingredientes pela metade. Se quiser o dobro da receita, o triplo da receita, é só ir aumentando na mesma proporção, de forma muito simples. Eu vou só aqui completar aqui minha garrafa com um litro de água e mostro pra vocês. Agora que eu já completei aqui meu recipiente com água, eu vou pegar uma colher grande e a gente vai misturar bem esse café aqui na água. Só isso! Basicamente está pronto. Eu vou colocar minha tampinha. Levar isso para a geladeira. Quanto tempo vai ficar na geladeira? Ele pode ficar de 12 a 24 horas antes da gente fazer o processo de filtragem. O tempo vai depender do paladar e do que você acha pessoalmente que você gosta mais. Você vai testando para ver onde é que você acha o seu sabor preferido. Se você gosta de um café mais forte, você deixa ele lá 24 horas. Se você gosta de um café mais suave, você deixa ele lá 12 horas. E é isso, eu vou levar meu café para a geladeira agora e mostro para vocês depois. E agora, eu já deixei meu café por 24 horas na geladeira. De novo, esse tempo é completamente opcional. Você pode deixar por 12 a 24 horas, vai depender de como você preferir o seu café. A gente vai coar esse café. Pra coar esse café, eu vou coar aqui da forma mais simples que eu consigo encontrar, não forma que todo mundo consegue fazer em casa. Eu tenho aqui um coador de café e um filtro de papel. Eu só coloquei um filtrozinho dentro do papel. Papel. Papel de Ah! Vocês entenderam? Filtro, coador. E a gente vai coar esse café. É só derramar esse líquido aqui dentro do filtro e ir aos poucos. O que eu tenho para dizer para vocês? Esse é um processo lento. Ele vai demorar um certo tempo. Existe forma de coar mais rápida? Existe. Se você tiver uma prensa francesa, você pode preparar esse seu café dentro da prensa francesa e só empurrar lá o tem e tem um café coado bem bem mais rápido, mas como aqui é eu não tenho prensa francesa e talvez muitos de vocês não tenham em casa, esse é um jeito que todo mundo consegue fazer, então a gente vai só acompanhar nosso café descendo por aqui até ele estar tá totalmente pronto. E depois de filtrado, esse aqui é o resultado final do nosso café, ele tá bem geladinho, eu peguei aqui um copinho, enchi de gelo também e a gente vai só servir. Vocês podem adoçar ou não adoçar o café, a preferência vai de cada um. Eu, pessoalmente, normalmente não tomo café adoçado, então eu não vou botar açúcar aqui. Vocês podem colocar leite também. Vocês gostam do seu café com leite, leite vegetal, leite normal, o que vocês preferirem. E eu vou só dar uma dica pra vocês em relação ao açúcar. Se você tentar colocar açúcar normal granulado no café, vai ser meio difícil de dissolver nesse tipo de café gelado. Então o ideal é a gente adoçar ele com a calda simples, o que é isso? Você dissolve. Uma parte de açúcar em uma parte de água, tipo uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Coloca na panela, liga o fogo até dissolver completamente o açúcar na água e desliga. Depois você coloca numa uma vasilhinha e deixa esfriar. E você pode usar essa calda para adoçar o café. Porque ela vai misturar bem mais fácil porque ela é líquida aqui nesse café gelado. Agora vamos experimentar para ver como é que ficou. Sabe o que é engraçado do Cold Brew, que é esse tipo de método de fazer o café? O café ele não fica com aquele amargor que a gente conhece. Que Quem não é acostumado a tomar café sem açúcar, normalmente acha que o café é muito amargo. Você não fica com aquela sensação de amargor na boca. Não sei, é mágico. Ele é muito gostoso. Essa é uma receita que vale muito, muito, muito a pena fazer. É isso, meus lindos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.